Hoje vamos aprender o que são os 3 Gs, que são reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos todos Várias formas de reduzir A produção de resíduos sólidos ao consumir Redução é diminuir a produção do lixo Em casa, na rua, escola e no trabalho Podemos ter somente objetos necessários Recicláveis ou mesmo reutilizáveis O uso do cesto de palha torna-se mais prático Como forma de reduzir o saco plástico E as comidas nunca desperdices Comprando quantidades de alimentos consumíveis Nunca deites o lixo nas Valas de drenagem Porque as más atitudes Nos tiram a boa imagem Vamos todos Mete, what's this, Wena? What's this? What's this? What's this? What's this? What's this? What's Já sabe separar o lixo. Latas, garrafas papel do contentor, certo Acumulam, depois levam a venda As recicladoras, chama atenção Os nossos pais, mamãe, nem as nossas senhoras Entrega vosso recurso ao vento Onde vocês quiserem, amor Vá para a estação de 3G Saibam que de matéria velha sai Um produto novo, onde sai ferros, ferro um caderno novo Com esses feitos todos teremos Ganhos maiores, emprego para os catadores Providos de rendimento Diminuiremos ativamente a poluição Do solo, daremos vida mais tempo ao nosso ateiro Isso ajudará para um ambiente saudável Favorável, social e muito sustentável Teremos cidade limpa, segura e solidária Este é um apelo de grupos, posição contrária Vamos todos reduzir